Salve, rapaziada! E hoje, no sábado, na praça, nós vamos falar sobre queijo na parede. Vem comigo! E para falar sobre queijo, eu vou chamar aqui meu amigo, Diego Perosa, sócio-proprietário da queijaria Perosa. E Michel, tudo bem? Tamo junto, Valeu, valeu. Pessoal... Hoje a gente trouxe um pouco de queijos aqui para falar de queijo no churrasco, na parrídia. Então, a opção do dia onde a gente está fazendo o provolone, o Cássio cavalo e o Colonial, que ele vai ficar assado na grelha, fica ficar bacana. Bom, Bom, o queijo é um cara um grande diferencial de fazer na parrídia e a possibilidade de a gente estar tá fazendo o nosso assado na grelha. Perosa, qual que é a diferença em questão de sabor que a gente tem nesses três tipos de queijo? Legal! Então, Michel! O, o provolone que tenho aqui, ele vai ser legal para a gente fazer os discos para fazer as provoletas argentinas. Então a gente vai testar ele aí e provar. O Cato Cavallo, ele é o queijo. Tanto os dois são queijo da oriundos da Itália, origem italiana. E esse carinha aqui, ele vai ficar penduradinho na, na caloria para ele derreter e a gente utilizar também por cima da carne. E o colonial a gente vai estar tá fazendo ele em cubinhos para fazer um queijinho, uh, que ele vai ficar crocante e macio por dentro, igual o um queijo coalho. alho. Tá. então aqui nós vamos ter três receitas diferentes, né? Isso aí. Aqui nós vamos fazer a provoleta, que é tradicional é. uruguai e é. argentino, né? Isso aí. Cavaccio? Não. Cavaccio. Não. Caciocavalo. cavalo, Tradicional receita italiana. E aqui nós temos, do Wester de Santa Catarina, um queijo colonial. Bom Diego, em relação ao sabor desses queijos aqui, qual que é a diferença que você tem em cada um delas? Tá, então eles são bem similares esses dois aqui, Então, são, são estilos de provolone uh, ambos, né? Uh, o, o provolone cilíndrico aqui, ele vai ser bacana porque você vai conseguir fazer uh, porções uh, bem bacanas e uniformes para a gente trabalhar na grelha. A provoleta, não tá? A provoleta. que é um Exato. prato típico uruguaio Exato. ou argentino. E o cacho cavalo, ele tem esse formato aqui porque durante o processo de produção, ele matura pendurado assim com outro colega dele aqui do lado, sempre que eles trabalham eles são na numa vara para maturar e defumar. E aí, após como ele tem esse esse pescocinho aqui onde é que é preso o cordão, ele vai para a churrasqueira dessa forma aqui para assar. Certo? Isso, e o né? colonial. E o colonial. Falou? O colonial então é, ele tem é, essa pegada de que ele vai aquecer mas ele vai manter a estrutura, então ele vai ficar macio, vai formar uma casquinha crocante por fora e ele não vai pingar igual um queijo mussarela, por exemplo, ele vai formar um pezinho longo, né? A ideia dele é formar realmente a estrutura ser mantida e formar uma casquinha saborosa pra gente. Bom, Perosa, eu tô com água na boca pra ver qual o sabor desses queijos vai dar na parrilla. Bora fazer isso aí? Vamos lá, vai comigo então. Beleza, então. Puxa, a gente precisa então abrir as embalagens do queijo, né? Vamos já deixar ele prontinho para fazer os discos. Esse aqui já pode deixar para descartar. Esse cara aqui também, vamos tirar a embalagem dele. Não vamos descartar o cordãozinho aqui, por quê? Esse cordãozinho vai servir para a gente assar o queijo. Ele pode ser tanto utilizado com o cordãozinho, né? Ou também pode ser direto na grelha, né? A gente vai, como a gente quer deixar ele acompanhando a carne... E com, e com um pouco de, de calma, vamos deixar ele mais alto. Então, a gente vai usar o cordão. Um o aqui. Ele já vem com essa embalagem aqui hermética. Daí você pode guardar por um tempinho na sua geladeira, que não vai ter problema nenhum. Aqui, prontinho para a gente trabalhar. E esse cara aqui a gente vai agora fazer as porções para a gente levar para a parede. Cortamos Fazer ela Fazer ela aí, no tamanho de um dedo, assim Se fizer muito grossa, ela vai demorar muito, né? Se ela é muito fina, eu tenho medo de ela cair, quebrar Você perdeu o queijinho lá no, na brasa Isso aí Legal Uma coisa que é legal fazer, Michel, é deixar esse, esse queijo ah, umas horinhas até na geladeira ou deixar ele aqui no ambiente, porque ele vai desidratar um pouco essa, essa superfície aqui que a gente está cortando e aí como ela fica mais sequinha, ela auxilia para que ela não caia no fogo, então o teu queijo não vai, não vai cair da, da parede. Vamos levar primeiro o cacho cavalo para o fogo. Ele vai estar trabalhando longe da lavareda, com o calor mais indireto. Em 20 minutos ele vai estar pronto para a gente servir. Enquanto isso, vamos levar a parte mais quente aqui da Firebox. Óleo, um pouco de óleo. A gente vai preparar os discos com uma receita aqui com uma laranja. Está bacana. Então vamos lá preparar. Uma provoletazinha bem típica da Argentina Com uma laranja fica é legal que vai ficar um agridoce bem bacana aqui no, no produto macisinhos aqui firmão. dois dentinhos de alho aqui também esse aqui a gente vai fazer um molhozinho, uma salsinha para outra outra receita com probolê boleto bem é legal legal então agora a gente vai utilizar o nosso queijo colonial para estar fazendo a mesma a mesma efeito que o queijo com alho faz. tá então o queijo que vem aqui direto na brasa o calor intermediário a gente calor bom assim que você consigo aguentar 5 6 segundos e esse tem que ficar tem que ficar ligado ele fica prontinho rapidinho não pode não pode descuidar vou dar uma viradinha aqui na no tomate e de deixar ele prontinho vai aqui não vai queimando deixa queimar mesmo E aí rapaziada, vocês estão gostando do nosso episódio sobre Queijo na Parrilha no Sábado no Abraço? Então não deixe de acompanhar a semana que vem o segundo episódio. Tamo junto, no Sábado no Abraço!